with you. Beach, eu cheguei aqui, vários motherfuckers dizendo você nunca vai conseguir Vou ficar aqui. Eu comendo chances que todos desde o dia em que eu nasci. Essa viu aqui, individualidade apareceu para todos e menos para mim. mim. Eu que tô aqui, mas você tá ligado que eu não posso deixar barato assim. eu cheguei aqui, vários motherfuckers dizendo você nunca vai conseguir me ficar aqui. Eu comendo chances que todos desde o dia em que eu nasci. Essa viu aqui, individualidade apareceu para todos e menos para mim. mim. Eu que tô aqui. Mas cê tá ligado que eu não posso deixar barato assim Mas não esquento, vou mostrar que aguento Carrego aqui dentro, novo eu sedento É que eu nunca esqueço quem vem surgindo Em meio ao fogo, carregando a todos Era quem me inspiro, encara tudo Sempre com um sorriso estampado no rosto Espero que um dia, com o mesmo orgulho Eu possa encarar o meu próprio sonho Mesmo contra todas as chances eu vou superar né? Fazer as manda focas ficar sem ter o que falar né? Só que o tal do destino não vai me parar Na Mas só comecei e ainda tem muito mais pra encarar Bitch eu cheguei aqui Vários motherfuckers dizendo Você nunca vai conseguir Vou ficar aqui Eu comendo chances que todos Desde o dia desde em que, que eu, assim. eu nasci Você me viu aqui Individualidade apareceu pra todos E menos pra, pra mim. mim Eu que tô aqui Mas você tá ligado que eu não posso deixar barato assim Bitch assim. eu cheguei aqui Vários motherfuckers dizendo você nunca vai conseguir Consegui, ficar aqui Eu com menos chances que todos desde o dia em que eu nasci É me aqui Individualidade apareceu pra todos e menos pra sim, mim eu é que tô aqui Mas cê tá ligado que eu não posso deixar barato o Não sei sim. pra que vim Mesmo desacreditado prossigo, só sei que vou até o um fim Vontade que move faz o um objetivo parecer não tão longe assim Superando qualquer desafio sem nunca esquecer de onde vim que o que parece impossível é possível, possível sim. Sempre que vim Mesmo desacreditado prossigo Só sei que vou até o fim Vontade que move faz o objetivo Parecer não tão longe assim Superando qualquer desafio Sem nunca esquecer de onde vim Pra lembrar que o que parece impossível é possível sim Fui menosprezado, humilhado e deixado de lado em um mundo gelado Então me vi sozinho e abandonado por quem só me viu como um caso isolado Mas não vou aceitar, nada vai me parar. Tudo vou encarar, vou sempre superar Você pode até tentar, não vai me ver falhar Mesmo contra todas as chances eu vou superar, não. Fazer os motherfuckers ficar sem ter o que falar. Né? Mostrar que o tal do destino não vai me parar. Né? Mas só comecei e ainda tem muito mais pra encarar E te cheguei aqui, vários motherfuckers dizendo: Você nunca vai vou conseguir ficar aqui. Eu com menos chances que todos, desde o dia desde em que eu nasci, você viu aqui. Individualidade apareceu pra todos, e menos pra For mim, eu que tô aqui. Mas cê tá ligado que eu não posso deixar barato assim Sim. Eu cheguei aqui Vários motherfuckers dizendo você nunca vai conseguir, conseguir. Ficar aqui Eu comendo chance que todos desde o dia desde em que eu nasci Você assim, viu aqui Individualidade apareceu pra todos e menos pra Sim. mim Eu que tô aqui Mas cê tá ligado que eu não posso deixar barato assim Sim. Eu cheguei aqui